Hoje é o dia de cheesecake de Nutella. Confere o vídeo. E aí, meus campeões, vocês mais lindos do mundo, tudo bem Como com vocês? vocês? Eu sou Otávio e a Manuela Daria. E vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Hoje. Nós decidimos trazer uma receita que a Manuela é craque e todo mundo gosta. O tão famigerado cheesecake de Nutella. Da última vez que a Manuela fez cheesecake na casa dos amigos dela, não estava lá, todo mundo comeu, ela não me trouxe nem um pouco. Então eu obriguei... <tos> fazer o cheesecake hoje. E a gente aproveita também e ensina vocês como é essa receita maravilhosa. Então se você aí do outro lado já está com uma na boca, tá na hora de conferir o vídeo. Você vai precisar de dois pacotes de biscoito maisena uma Nutella, 450 gramas de cream cheese, uma xícara de creme de leite pasteurizado, seis colheres de manteiga, duas colheres de achocolatado, um leite condensado e duas colheres de açúcar. Não pode esquecer também de ter uma forma removível. Adicione ao Master e triture os biscoitos de maisena Depois de bem trituradinhos, adicione o chocolate E a manteiga derretida e misture bem Coloque a massa de biscoitos na forma E leve ao forno pré-aquecido em 180 graus Deixando de 10 a 15 minutos Dependendo da potência do seu forno Bata o creme de leite e o açúcar Até que forme uma pasta Us last longer than them standing stronger than them let me think we are crazy Cause I know we are real as can be You still amaze me You still amaze me You, amaze me. you... Coloque em um potinho e reserve Data o cream cheese. A I, I, Nutella. No Although e leite condensado. Frio, <música> Assim que estiverem bem misturados, adicione o creme de leite que foi batido anteriormente. Depois de tudo bem misturadinho e a massa já assada Coloque as duas juntas e ponha na geladeira por duas horas Até que fique bem firme Eu coloquei um pouco de chocolate em pó em cima Pra ficar bem bonitinho ou outra vasilha embaixo. Desenforme a sua torta e tá pronta para comer. é isso aí, eu realmente espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like de vocês aqui embaixo Se inscrever no canal Se vocês têm algum vídeo que vocês querem estar tá vendo Comenta aqui embaixo também, que a gente gosta de saber É isso aí, não se esquece de deixar tudo bonitinho pra gente Porque a gente mesmo gosta muito de saber o que vocês estão aprontando O que vocês estão achando, tudo que a gente está fazendo por aqui Até a próxima e falou!